Olá, sou Luciano Freitas e quero te apresentar uma incrível casa. Me acompanhe nesse vídeo. Luciano Freitas não deixe de seguir o meu canal, me acompanhe no YouTube, que aciona é o sininho, compartilha o vídeo e você terá todas as novidades em primeira mão.